São de qualidade comprovada. Aqui você encontra variedade de produtos, preços justos e claro, ofertas diárias, carnes, frutas, legumes e verduras fresquinhos com um ambiente agradável de compra. Loja 1, rua Yamaguchi Kankichi, 1557, no São João. Loja 2, rua Coronel Cacildo Arantes, 875, no Paranapungá. E loja 3, na Avenida Filinto Miller, 1427, Interlagos. Hospital Auxiliadora, 103 anos de cuidado com a vida. Lojas G, a gigante do seu lar. NSK. acompanhe os sorteios ao vivo na sua TVCHD. Todimo, a gente nasceu para construir. Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Van Janelo, aqui seus sonhos ganham um novo lar. Foco Limp. Rua José, Milca Cungro Bastos, 801. Fala, meu povo! Tá na hora do nosso TVC agora. E olha, o programa tá cheio, tá cheio de notícias. É tem bisu, tem tem prêmios também. É, e hoje, hoje, o cofre vai abrir vai abrir o cofre que você vai ajudar a gente. E hoje, esse cofre tem que ser porque a gente vai abrir mais vezes o cofre durante o programa. Dá o um play porque está no ar o nosso TVC agora. Informação e prestação de serviço aqui na TVC. Bom dia, Fernando. Bom dia para toda a nossa audiência. A polícia ontem prendeu um homem. Esse homem estava causando pânico ali no Jardim Maristela, acusado aí de pular várias residências. Daqui a pouquinho eu conto detalhes de toda essa ocorrência. Olá, Fernando. Olá a todos que acompanham a TVC Agora. Daqui a pouquinho eu trago informações a respeito da taxa do lixo em Três Lagoas. É já, já. TVC Agora. Fala, meu povo! Estamos chegando de novo na sua TVC HD, canal 13.1. Dá licença, hein? Dá licença. ou de casa, estamos chegando pra gente que ainda não se conhece, eu sou o Fernando Moraes, junto comigo uma grande equipe aqui nos bastidores para te entregar a informação, o entretenimento, a prestação de serviço e prêmios aqui no nosso TVC agora. A gente tá chegando pedindo licença para entrar na sua casa aí. Porque é o seguinte, pode soltar o som de DJ. É. Vai, eu quero ver você dançar. Hoje é quinta-feira, a Mário do meu lado Hoje é quinta-feira e amanhã é feriado! Nossa, arrasou! <risos> ai, ai, ai, ai, Emice ai! MC Fernando chegando no seu TVC agora! Bom dia pra você! Bom dia, Ricardinho! Bom dia, Ricardinho! Bom dia pra nossa audiência! Você Bom tá dia, bem, Fernando Moraes! Tô ótimo, Tô excelente! Hoje é ótimo. quinta! Hoje é quinta! É não. dia de TBT! É dia de abrir o cofre duas vezes! E amanhã é feriado! Gente, não, mas duas... Ai. É como se tivesse duas sextas-feiras né? na semana, mas né? Semana. Eu acho também. É, amanhã, feriador, em plena sexta-feira. Ou, ou seja, hoje, é, hoje já é sexta. Se amanhã é sexta e é feriado, então sexto em plena quinta. Exato, tem uma sexta na nossa quinta. É isso aí. <risos> Mari, hoje nós vamos abrir o cofre duas vezes, aliás, em duas duas. É, do, dois lances de, de, duas, de duas tentativas. Isso. Então daqui a pouquinho a gente já abre, então tentar três vezes. A Mari, a Mari já renovou o contrato com a Manicure. A, as unhas já estão tudo feitinhas ali para abrir o cofre hoje. Olha, é hoje que esse dinheiro sai. Eu tô sentindo uma coisa boa, uma energia boa hum. hoje, Fernando. Eu quero até contar um segredo desse meu look de é, hoje. É. Porque esse meu look de hoje é o look que eu usei a primeira vez na TV. Sabia? Sério? Que Quando legal. Quando eu vim fazer merchan a primeira vez. Depois que vocês dão uma olhadinha lá no meu Instagram. É. Vai estar eu, Israel Espíndola, e eu estou com este look. Porque a gente não pode sentir 22 graus aqui em Três Lagoas, que a gente já coloca uma gola alta, entendeu? Verdade. Olha aqui, ó. Já coloca um tricô. Então, é. então já, a Mari veio de pronta. TBT hoje. Já vem né? de TBT. Veio de TBT e você já fez o seu TBT? A Mari já fez. Você já postou? Já postou? Manda pra nós. Manda pra nós, Como verdade. É que manda? -7500, é o nosso WhatsApp aqui, onde você participa de todas as formas. Você manda mensagem, você participa mandando seu TBT, a sua foto do seu almoço, participa das promoções que nós temos aqui também. Manda o um vídeo aí da sua rua que tá com algum problema, terreno baldio, aqui ó, tá aqui na sua tela, 3509-7500. É isso aí, o nosso programa de véspera de feriado tá no ar, você é nosso... Convidado, nossa convidada, para junto com a gente fazer esse telejornal até 15 para uma, tamo junto! Tô contigo no Abro, tô contigo no Largo, é, junto com a gente tem muitos prêmios aqui, como a Mari bem comentou, tem a promoção Meu Bom Vizinho, é, temos a promoção O Cofre com Lojas Mariano, daqui a pouquinho a gente abre, daqui a pouco, eu tenho certeza que hoje a gente abre, a oh, produção 240. É isso? Gente, não lembro. 240 hoje? 240. Segunda né? foi 180. Na terça, 200. 60. 260 hoje, né? É isso. 260, perfeito. gente. É, 260 reais. 260 Para Pra amanhã um dinheiro no bolso. O de onde tira Eu dentes esse ano vai estar diferente. É. Se você participar do cofre, vai estar diferente. Então, olha, já anota aí, já salva no seu celular, já faz o seu cadastro, há dois minutinhos você já está participando, 3509-7500. E olha, o Fernando estava aqui falando das senhas, hum. a gente sempre fala, a gente sempre faz né, o sorteio de três pessoas no final do programa. Hoje a gente vai fazer, nós iremos fazer dois lances desse. Então aqui no decorrer do programa, antes do final a gente vai sortear três pessoas, né, Fernando? É isso aí. E aí no final mais três pessoas. Então ó, manda aqui ó nesse WhatsApp e comenta lá também no, Insta, no Facebook porque a gente vai fazer os dois hoje. É isso aí, vai ter sorteio do Facebook, vai ter sorteio do WhatsApp e tem informação, olha, feriadão chegando, muita gente viaja e é preciso ficar muito atento às estradas. A nossa equipe conversou com a PRF e deu algumas orientações para evitar riscos de acidentes no feriadão. Sempre é importante ficar atento, né, Fernando? E hoje a nossa equipe percorreu as escolas, houve muitas, muitas especulações sobre essa questão da segurança. E daqui a pouquinho nós vamos mostrar o atual cenário da cidade. Não somente aqui, como em Campo Grande, Paranaíba. A gente vai te passar esse cenário. Importante lembrar também que hoje... Hoje é dia de TBT. você que ainda não mandou seu TBT, manda pra gente. WhatsApp 3509-7500, tá na tela. É só você é, é se inscrever aí. Faz aquele cadastro rápido e rasteiro. Rápido e rasteiro, exatamente isso, gente. Dois minutinhos, tem lá todas as nossas promoções. Se você quiser também mandar... É... TVC no bairro, né? Isso. TVC na rua, TVC na rua. Mande reclamações também aqui pra gente, ó. 3509-7500. Você que acompanha a gente pelas nossas lives no Facebook, já sabe... Curtir, comentar e compartilhar. E colocar os quatro dígitos que vão abrir o cofre. Hoje esse dia sai. 200. Ou sai pelo WhatsApp. Ou sai pelo Facebook, mas hoje sai. Ai. 260 reais, gente. É isso não aí. é 100, não é 50, não é 200 só, é 260. É isso aí. E eu vou cantar de novo, o Ivo vai soltar a, a musiquinha pra gente e a gente vai pro. Gente, intervalo. adorei! A Mari vai fazer a dancinha, a dancinha vai pro TikTok. <risos> é, você que, que não segue a Mari nas redes sociais, hoje você vai seguir que ela vai fazer a dancinha. Quero só ver, vai. Vamos lá, produção? Com vocês, MC Fernando. <risos> tá chegando, tá ah, chegando, quinta-feira, ah, daqui não, a vamos pouquinho. Vamos deixar aqui, a é, tá eu seguindo, acho. senão a gente vai virar meme, entendeu? Senão a gente vai virar meme né, e vão ficar os dois empregados, né? Daqui a pouquinho a gente volta com as notícias da polícia. Já, já. Não sai daí. Chegou a tão esperada semana do preço baixo das lojas G. São vários produtos em oferta que podem chegar a preço de custo. Jarra Bar ou Tango, um litro e meio. Danadi Figueiredo, só 16,99. Garrafa Térmica Use, um litro, apenas 18,99. Cantoneira dupla emborrachada por R$ 24,99. A loja G cobre qualquer oferta anunciada e ainda parcela suas compras em 12 vezes sem juros nos cartões. A gigante do celular.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 Olá pessoal, tudo bem? bem? Hoje é a Sofia estamos aqui na Verde Flora para anunciar que a Verde Flora está repleta de novidades Não é mesmo Sofia? É isso mesmo Maria Eduarda, e o que a Verde Flora oferece? A Verde Flora oferece plantio de gramas, irrigações e nós temos profissionais no paisagismo A Verde Flora é uma grande empresa que atende ranchos, sítios, fazendas e a sua casa e muito mais Não é mesmo Sofia? É isso mesmo Maria Eduarda, e temos uma novidade super mega legal para contar para vocês Em breve a Verde Flora estará com cara nova Aguardem isso mesmo, pessoal. Só que na Verde Flora você encontra os melhores preços. Esse é o ano do sucesso. Vem pra Verde Flora! Você quer comprar produtos de limpeza com qualidade e preço baixo para sua casa, comércio ou indústria? Vem para a FocoLimp. Aqui você encontra produtos com máxima qualidade para limpeza em geral, higiene pessoal, automotiva, tratamento de pisos e piscinas, cozinhas e lavanderia. Venha conhecer a loja na Rua José Milcar Congro Bastos, número 801, ou pelo televendas 992886822. Tá, tá na hora da previsão do tempo. Quinta-feira, véspera de feriado e Três Lagoas amanheceu com temperatura gelada. 15 graus foi a mínima hoje aqui na nossa cidade, gente. E a máxima para esta quinta-feira será de 27 graus. Mais ou menos ali, ó, por volta das 15 horas e depois aí as temperaturas já voltam a cair novamente. Antes de conferirmos aí, né, as temperaturas de amanhã, da sexta-feira, do sextou, vamos saber como que está o tempo lá fora? Vamos saber como que está Três Lagoas neste exato momento? Olha só, gente céu limpo aqui na verdade, né? Ou parcialmente nublado. Parcialmente nublado, algumas nuvens aqui, né? Mas o sol veio hoje para brilhar a nossa cidade e dar aquele equilíbrio de frio e o um solzinho ali para esquentar. Sabe aquela coisa de que você tá na sombra tá com frio e tá no sol tá com calor? É, aqui em Lagoas é assim. Então, este é o nosso tempo de hoje aqui, quinta-feira. E amanhã, feriadão de tiradentes do clima será bem parecido com o de hoje. Temperatura baixa, céu aberto, um solzinho aí para aquele equilíbrio e zero previsões de chuva, viu? Vamos conferir então as temperaturas para amanhã aqui em Três Lagoas e região. Mínima manhã então será de 14 graus aqui em Três Lagoas e a máxima de 27 graus. Brasilândia a mínima de 14 graus e a máxima por lá é de 26 graus. Água clara, ensolarada, mínima de 15 graus e a máxima de 29 graus. Vamos saber a parecida do tabuado, como ficará o tempo por lá. Mínima de 15 graus e máxima de 28 graus. Para Naíba, 14 será a mínima e a máxima 28 graus. Inocência, 14 graus de mínima, 28 também é a máxima por lá. Tá aproveitando esse friozinho? Você que gosta de frio aí, você tá aproveitando? Porque sexta-feira já acaba, viu? Sexta-feira é o último dia dessas temperaturas assim mais baixas, porque sábado o calorão volta novamente, Fernando. Pois é, Mari, sem chuvas, sem chuvas nos próximos dias, que coisa boa. Sem chuvas nas estradas, você que vai pegar as estradas aí, mais um feriadão chegando. Muita gente, inclusive, já começou a pegar a estrada aí, já tá no trecho, já tá na rodagem. A você nos ouvindo no 106.5 da Rádio Cultura, cruzando o nosso estado. Nosso muito obrigado. Fica a dica, o alerta contra imprudências. Riscos de acidentes nas estradas só aumentam. O pessoal pega a rodoviária, aliás, pega a rodovia, pega a rodovia e aí é o seguinte, sai acelerado, louco, desesperado, pensa que... É, é, vai perder a vida se ficar ali meia horinha a mais no trânsito. Ali atrás, é cinco minutinhos atrás, num, num caminhão, a carreta, já sai podando é, é, é, em faixa contínua, já sai acelerando a 200 por hora. Olha, a Polícia Rodoviária Federal iniciou a Operação Tiradentes já, hein? Nas rodovias aqui do estado que cortam Três lagoas e dá orientações aos condutores. Para toda a nossa audiência, que a gente vai conversar aqui com o José Ferreira Torres, né? Sobre a operação que vai ter agora nesse feriado, né Torres? Conta para a gente como é que a Polícia Rodoviária Federal está se preparando aí para esse feriado intenso. Bom dia. Bom dia a todos. Estamos com to é, todos os nossos efetivos empenhados durante esses três dias da operação para garantir uma segurança aí a todos aqueles que estarão pegando a rodovia. Estamos trabalhando aí, coibindo as ultrapassagens proibidas, excesso de velocidade e os veículos que estiverem regulares também serão aí recolhidos. Doutores, agora fala pra gente quais são os pontos mais críticos aqui no nosso estado. A 262 ela, é o trecho que nós é, temos um maior índice de acidentes e estamos empenhados a garantir a segurança como tem ocorrido nos dois primeiros feriados desse ano, que nós não tivemos nenhum óbito durante os períodos aí, é, de operação que nós tivemos. Bom, nosso estado também é, circula muitos veículos pesados com cargas, né? Vai ter restrição aí para esse feriado? Isso, tanto na operação agora Tiradentes, como no dia do trabalho, no trabalhador, nós temos um período de restrição, começa hoje das 16 às 22h, Dia 21, das 6 às 12 e no dia 23 também, das 16 às 22, todos os veículos portadores de AIT, eles não poderão estarem transitando nesse período na BR-262 e na 163 Com relação ao feriado passado, como é que foi? Bom, foi tranquilo, é, não tivemos nenhum óbito, dois acidentes, é, por incrível que pareça, ocorreu na BR-158. A 262 foi tranquilo, não tivemos nenhum incidente ou ocorrência registrada durante o último feriado. Bom, a Polícia Rodoviária Federal também está fazendo algumas escoltas, né? Explica a gente mais detalhes sobre essas escoltas, os dois. Isso, nós temos uma indústria que fábrica está sendo construída né, em Ribos do Rio Pardo, onde há mais de 300 cargas excedentes, são cargas de grandes dimensões, algumas de comprimento, a outras de largura, é, que estão sendo levadas até a unidade da fábrica. E nós pedimos aos condutores né, que tenham paciência, tenham atenção. Algumas cargas elas têm 7,50m, então toda a pista ela é ocupada e é necessário que tenha paciência de andar, porque não é sempre que nós temos áreas de refúgio para tirar esses veículos para liberar o trânsito. Está aí o Torres, então, né, fazendo aí todo um resumo de como que vai ser esse feriado aqui e essa fiscalização da Polícia Rodoviária Federal. Obrigado, Albert Silva, pelas informações. Agora a gente vai até Campo Grande saber do nosso querido colega Gerson Vassup, direto da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, as informações. Eh, o que, que você destaca para gente nesta quinta-feira, véspera de feriado, meu querido Gerson? Bom dia, Fernando. Bom dia a todos que nos acompanham aí em Três Lagoas. Hoje, sessão muito rápida aqui na Assembleia Legislativa, viu? Os parlamentares aí já estão em ritmo de feriado pequeno e grande expediente muito rápidos. Não teve apresentação de nenhum projeto hoje e três projetos foram votados na ordem do dia. E também aprovados pelos parlamentares. Mas ao final da sessão, nas explicações pessoais, o deputado Márcio Fernandes, do MDB, puxou um assunto na tribuna. É, recentemente, a gente acompanhou aí, o governador veio aqui na Assembleia Legislativa, é, deixar as emendas parlamentares, o valor das emendas parlamentares com os deputados. E sobre esse assunto... O deputado Márcio Fernandes disse que no ano de 2021 enviou uma emenda parlamentar para o município de Dourados, na verdade duas emendas parlamentares para o município de Dourados no valor de 150 mil reais cada uma, que seriam para a destinação, a destinação seria para a aquisição de um castra móvel para castrar os animais. É, gratuitamente lá no município. E ele teve, então, a notícia hoje pelo governo do estado que essas emendas foram devolvidas pelo município de Dourados. Então, na tribuna, ele demonstrou ali toda a sua indignação com o valor que não foi utilizado, ele também destinou é, valores e emendas parecidas para 21 municípios aqui do estado e todas é, cumpriram os requisitos e utilizaram a verba corretamente, mas o município de Dourados, infelizmente, não fez essa utilização, os animais não foram castrados lá no local, inclusive teve é, liberação de senhas para a população, muitos estavam esperando por essa oportunidade, e então esse recurso não foi utilizado. Ele falou é, sobre a indignação na tribuna e outros parlamentares que também são do município de Dourados, também falaram é, indignados com a situação do município, que também sofre muito na área da saúde, não só na saúde dos animais, mas também da população, é, os hospitais superlotados, diversos atendimentos. Então, nesse sentido, essa foi a única discussão feita aqui na Assembleia Legislativa na, na sessão desta quinta-feira, Fernando. o Gerson, hoje, dia 20, é, como que foi o clima aí nas escolas... É, a segurança pública estava lá presente, você tem informações para a gente? Olha, não apurei corretamente, Fernando, porque estava aqui acompanhando a sessão, mas o que eu sei é que o secretário de Justiça e Segurança Pública aqui do Estado, Hélio Dyer, ele já havia dito que nesse dia 20 os policiais estavam todos preparados, lógico, caso houvesse algum incidente, mas que o objetivo da Secretaria de Segurança aqui do Estado é promover que esse dia 20 seja um dia lembrado para a educação como um dia positivo. Então... Que eu saiba, ele havia dito que estão sendo feitas ações positivas nas escolas, muitas palestras e informações ponderando sobre a educação e a cultura aqui de Mato Grosso do Sul. Do meu querido Gerson Vassuf, pelas informações. Deixa eu aproveitar o cenário que o Gerson Vassuf está ali. Né? Para a molecadinha de 15 anos, não, não sabe ainda o que, que é isso, mas é um orelhão atrás do Gerson Vassuf. Será que esse orelhão ainda funciona, meu querido Gerson? Eu acho que funciona sim, viu? Já, eu já passei por aqui outros dias e tinha gente usando, mas já, já tá virando aí um patrimônio histórico hoje em dia, né, Fernando? Pô, a gente vê poucos orelhões por aí hoje. Não dá mais para comprar cartão telefônico, né? Porque tu não encontra mais cartão telefônico. Aliás, nem li, ninguém nem liga mais, né? Hoje em dia é só pelo Zap Zap. Você é, eu sou da época da ficha telefônica, meu querido Matheus Siqueira. o Gerson, Você é, não é da época da ficha não, né, Gerson? Eu sou da época da ficha, mas uma tia minha, ela colecionava aqueles cartões usados nos orelhões, que cada cartão tinha um desenho diferente, então eu tenho uma lembrança muito disso de uma tia minha que colecionava esses cartões aí. É, pois é, Deodoro, até nas juntas agora, falando em ficha telefônica, cartão... Meu querido Gerson Vassuf, obrigado pelas informações direto de Campo Grande. Um bom feriado para você amanhã, seja de trabalho ou de descanso. Amanhã é dia de trabalho. Bom trabalho para vocês por aí também. Um abraço, meu querido. É, aqui não tem feriado não, amigo. Aqui é ralação todo dia, toda hora, porque você merece. Você vai estar em casa acompanhando a nossa programação e a gente vai estar aqui trabalhando para te entregar é, a informação, o entretenimento, a prestação de serviço. E agora a gente fala de uma notícia boa, hein? O título de capitalização que todo mundo ama, o MS Cap Filantropia Premiável. Ao adquirir o título, você está ajudando o Hospital do Amor de Campo Grande e cedendo o direito de resgate, você ainda concorre a prêmios. A renda é revertida para a prevenção e ao tratamento do câncer das pessoas que utilizam o Hospital do Amor em Campo Grande. Além de ajudar, você pode concorrer a prêmios especiais. É você que pode ganhar, meu amigo. Você vai ganhar. Você não pode, não. Você vai ganhar. Você vai ganhar muitos prêmios. Falando nisso, vamos falar de ganhadores do MS Cap. Roda VT! Toda audiência do TVC Agora, cidade de Três Lagoas, uma alegria muito grande estar aqui. E vocês já sabem, quando eu estou aqui na cidade é porque eu vim fazer entrega de prêmios, só para vocês conhecerem. No segundo prêmio do último domingo, Maria José de Assis ganhou 10 mil reais, ela que é do Jardim Nova Americana. E o Luiz Carlos Pereira levou uma Fiat Fastback, carro lançamento aí, sozinho também, e ele que é morador aqui do bairro Rosmar Dutra. Mais quatro ganhadores no giro da sorte que garantiram aí mil reais. Já estamos à venda do próximo final de semana os nossos títulos MS Cap. Você pode Procurar aqui pela cidade, no seu ponto de venda predileto ou aqui no escritório, você também encontra e já tá valendo aí, ó: um Creta no terceiro prêmio, um T-Cross no quarto prêmio e mais 30 giros de R$ 1.500. Garanta você também o seu MSK. Ajude o pessoal de Amor de Campo Grande e seja um próximo Felizardo. Volto com vocês aí no estúdio, um grande abraço. Aquele abraço, meu querido! Dupla chance, essa semana tá por 20 reais e você pode ganhar o T-Cross. É o T-Cross Sense no quarto prêmio. No primeiro prêmio, 10 mil reais. No segundo sorteio, será uma moto Honda CG 160 Start. E no terceiro prêmio, meu amigo, um Creta Action. Acompanhe a transmissão ao vivo aqui é, do sorteio todo domingo às 9 da manhã aqui na sua TVC HD. O MSCAP é regional e, por isso, muito mais chances de ganhar, muito mais fácil de ganhar. Por apenas R$ reais. dessa vez, você concorre com a dupla chance. Ajude e concorra. MSCAP Região. Até domingo e boa sorte. A Prefeitura de Três Lagoas iniciou neste mês a cobrança da taxa de lixo. O valor é cobrado através da conta de água. O projeto, que instituiu a taxa de lixo no município, foi aprovado pela Câmara Municipal em 2021. Mas somente em abril desse ano é que a Prefeitura iniciou a cobrança, que tem gerado muitas reclamações. Compradores questionam a diferença de valores cobrados entre os contribuintes. Segundo a diretora do meio ambiente, Maísa Costa, a taxa foi definida com base na média do consumo de água de cada imóvel, referente ao período de março de 2022 a fevereiro de 2023. Então, os valores diferem até porque os fatores de cada unidade geradora, vamos chamar assim os imóveis, né, o munícipe, também varia. Um dos principais fatores né, da memória de cálculo da taxa de resíduos sólidos é a média do consumo de água do exercício anterior. Né, entre março de 2022 a fevereiro de 2023. Então, você tem um consumo de água diferente dos seus vizinhos. Então, realmente, a taxa de resíduos vai variar entre os munícipes. Levando em consideração é, que não é que vai variar mês a mês. Ah, eu consumo água, o meu consumo de água é variável, mas a média do consumo não. Então, a taxa do ano de 2023 é uma taxa fixa, porque ela levou em consideração a média do consumo do exercício anterior. A memória de cálculo, segundo Maísa, leva em consideração critérios e valores. Isso, a memória de cálculo, ela leva critérios e fatores, né? Então, o principal fator é o consumo de água, ou seja, a média do exercício anterior. Daí a gente faz a relação com a geração de resíduos daquela unidade geradora. E os demais fatores? A frequência da coleta, vou dar um exemplo. Nos bairros, em geral, são três vezes na semana. Já no centro, são seis vezes na semana. No distrito do Arapuá, são duas. Então, cada fator tem uma pontuação. No centro, vai ser fator 1, um, pois tem 6 vezes na semana. Nos bairros, já será um fator menor, pois passa menos vezes. Então, isso interfere no cálculo dessa taxa e, como eu disse, principalmente a, a média do consumo. E tem também os fatores de disponibilidade de coleta seletiva, o perfil socioeconômico daquele imóvel e mais o fator de uso, residencial, comercial, prestador de serviço ou industrial. Alguns moradores reclamaram ainda que o valor do consumo de água e esgoto foi menor do que a taxa de lixo. Dependendo da onde ele está, né, como eu te disse, no centro, provavelmente pode acontecer isso sim, né? por causa dos outros fatores que são os índices maiores. Porém, também cabe a revisão. Tá, é né? muito importante ressaltar que qualquer dúvida do munícipe referente a, a essa cobrança, referente ao valor de sua taxa, ele pode procurar né, a tributação que fica lá na Avenida Rosário Congro, né? na Antiga Electro, em frente à, à, à ferrovia. E protocolar uma solicitação, tanto de desvincular né, a conta de água, até às vezes para melhoria de visualização de valores, assim como prestar esclarecimentos né, de como chegou aquele valor para ele. Porque no caso, se ele for ficar vinculado na taxa de água, ele é obrigado a pagar todo mês aquele valor que vem junto da taxa de lixo, né? Sim, um dos métodos que a, que a legislação prevê é que o pagamento, a cobrança da taxa, seja vinculada a outro tipo de serviço público, né? desde que a concessionária, a prestadora daquele serviço, no nosso caso a Sena Sul, anuia. Então, você pode desvincular, caso seja do, do, do seu anseio, assim como você pode desvincular e continuar parcelado, ou no, no talão de água, que é questão de facilidade de você não ter que ir na prefeitura, ou às vezes você tem uma dificuldade pelo site, pelo, pelo link né, da, da taxa do lixo no próprio site da prefeitura, mas também... Tem essa opção sim. E, e a sua pergunta, se vem pelo talão de água e ele não vai desvincular, sim, ele vai ter que pagar daquela forma, aquele método de cobrança. Os cálculos da taxa de cada imóvel, segundo a diretora, foram feitos por uma empresa contratada pela prefeitura. A, a, teve uma licitação, né, onde foi contratada uma empresa, uma consultoria especializada, para fazer a implementação. Então, eles fizeram todos os estudos diagnósticos situacionais. Junto a Sane -Sul, através de um convênio que foi firmado entre a Prefeitura e a empresa de saneamento do, do, do Mato Grosso do Sul, onde eles fizeram todos esses estudos prévios né, de bibliografia, metodologia, é, formatação de, de, de cobrança a própria memória de cálculo né, e também estudos de, de, de fontes secundárias que são a, a implementação em outros municípios. Lembrando que Três Lagoas é o 51º, 51º município a, a implantar a taxa aqui no nosso Estado. A lei prevê isenção da taxa para inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. O não pagamento ele pode se enquadrar na, na isenção. Né? E, existe uma outra lei que veio posterior à implementação da taxa, que prevê tanto a taxa social quanto também a isenção. É uma lei específica, você tem que estar enquadrado no Cade Único, similar também à lei dos benefícios do IPTU. Então, você tem essa opção. No próprio decreto que regulamentou a implementação da taxa, tem algumas localidades já lá que já é constatado o perfil socioeconômico né, de estado de vulnerabilidade, como o Novo Oeste, é, parte da Vila Piloto... É, região das primaveras, hortências, violetas, já se enquadra. Então, automaticamente, eles já estão enquadrados como tarifa social. Então, quem não concorda né, com os valores, a, a, além dele solicitar a, a desvinculação, que é uma das opções, ele também pode questionar esse valor, se não estiver concordando e o pessoal faz uma nova análise? Sim, ele pode solicitar a revisão, a gente repassa para a consultoria, onde vai fazer uma reanálise, a gente pode estar agendando uma reunião para demonstrar para ele como que chegou nesse valor. na hora de abrir o cofre. Oferecimento Lojas Mariano. A loja da sua família. Agora é a hora. Agora você vai botar a mão nessa dinheirão toda. Ai. Pois é, olha... 260. 260. No início... 260 reais. Já dizia minha mãe que e... quem chega primeiro bebe água limpa. E boiler do bebe água turva. Pois né? é, no início do programa nós falamos Ai. aqui para vocês participarem, mandar nas nossas redes sociais e também no WhatsApp, que a gente vai fazer duas sessões de sorteios. Agora nós vamos pelo... Pelo Facebook? Pode ser, vambora. Vamos Bora pelo, pelo Facebook. Facebook. Quem comentou, vamos saber quem que vai aí poder levar cento... Cento não, né? Duzentos 200, e 60, 260. 260. 260, gente. Não, 200. Plena, plena sexta na quinta ou quinta na quinta sexta. Quinta na sexta, é, se tá tudo bem. Você fatura R$ 260. Reais. Oi? Não, é... É, parece que foi, foi ontem, ontem, né? Parece que foi ontem. Passando então, R$ 260 reais aí, ó. Notinha em cima de notinha na sua mão. É... Pois é. Bora lá, bora lá. Primeiro Por favor, diretor. Primeiro, Cleide Silva. primeiro nome, Cleide, Cleide Silva. Cleide Silva. Cleide, saudade de você, hein? Qual Cleide é a Silva, senha? Silva, qual a senha da Cleide? 13,67. 13,67. Bora lá, 13,67. 13, 13,67. 13,67. Vamos? 13,13. 13,67. Um, um, Será, Cleide? Vai lá, vai lá, vai lá. Não. Foi dessa vez. A pessoa tá achando que é 13 por conta de TVC, hein? Olha. Do canal 13. Pode ser, pode ser. Próximo número, próximo nome. Ivanilson da Silva Borg. Ivanilson. Ivan Todos Nilson. os dias participando do Ivanilson. Olha aí. É. Até agora nada do 13. Quem, quem não participa não ganha, né, Ivanilson? Exatamente, tá certinho, você. Ivanilson. Tem que participar. Segue do Ivanilson. É 2345. 23,45. 23, Vamos, Vamos lá. lá. Nada do 35. 23. 4. 45. Cinco. Não, Ivanil. Não, não foi dessa vez. E nada do 13 e 10, né, Ricardinho? O Ricardinho tá achando meu. que é 13 e 10. É, eu não sei de nada. Próximo e último número. Luciene Souza. Luciene de Souza. Lu, <risos> será? Qual a senha da Lu? 23. 13 e 23. Só no 13, hein? 13, 13 23. 23. Vamos, lá. Vamos ver. saber, então, gente. Vamos lá. 13. 23, lucro, cruz o dedo. Não. É. Não Nossa. foi dessa vez. Não também. Mas é o seguinte, corre lá, corre lá. Oh, presta atenção. No nosso WhatsApp, 3509-7500, 3509-7500, porque daqui a pouquinho, daqui a pouquinho a gente vai abrir pelo, pelo nosso WhatsApp. E se a gente chegar a 100 compartilhamentos... No final do programa, a gente abre de novo. Olha, sério? É isso aí. É. <risos> gente, é. então, ó, não, vamos, vamos falar Mas de é, novo? Depende da audiência. Depende da audiência. Vamos falar tá de simples, novo. Tá simples, tá fácil. Olha, gente, olha aí, vamos falar de novo, vai, por favor. Ó, então é o seguinte, comenta, compartilha nossa live. Se você compartilha nossa live aí até chegar a 100 compartilhamentos, a gente vai abrir mais uma vez pelo Facebook. A gente já deu a já já dobramos as chances. Não, já triplicamos. Triplicar agora. É, triplicamos agora, gente. Mas depende você. Vai vai compartilhando aí que a gente vai ver se a gente consegue abrir esse cofre aí. Compartilha aí, gente. Só o dedo. Vai lá, meu filho. Vai lá. Vai lá.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 na hora, no Pulseira de Prata. Pulseira de Prata. A sirene cantou, a gente contou. É, se a sirene passar aí na sua casa, na sua rua, aquela curiosidade bate, entra lá no rcn67.com.br, liga a TV no canal 13.1 que a gente conta pra você. A, a sirene tocou lá no bairro Jardim Maristela, hein? O pessoal chamou a polícia, chamou sabe por quê? Porque eles avistaram... Um homem pulando o muro de residências, Ai. seria o um Spider-Man? É, não. Não era não. Conta pra gente, Albert Silva. Pois é, Fernando. Esse fato aconteceu ontem aqui em Três Lagoas, né? A Polícia Militar acabou prendendo aí na madrugada esse homem por tentativa de furto. Ele assustou vários moradores aí do bairro Maristela aqui em Três Lagoas. A polícia militar foi até a Viela Conceição Costa, onde segundo relato ali de moradores, né? O autor estaria pulando muros e de algumas casas ali do bairro. E ao ser avistado, esse homem acabou pulando muros de uma residência na tentativa aí de fugir dos policiais. Mas não deu certo. A polícia conseguiu me encontrar e prendeu ele. Porém, ele foi capturado e o nome dele a gente não pode falar, né, Fernanda? Infelizmente, mas as iniciais sim. Se trata de R.A.S., ele já é conhecido nos meios policiais, viu? Já é figurinha carimbada, foi preso, foi realizado contato ali com os moradores, né? Os moradores estavam em pânico porque esse homem estava aterrorizando ali o bairro, só que agora foi preso aí pela polícia. Diante dos fatos, foi apresentado na delegacia de pronto atendimento comunitário, ficando aí à disposição da justiça. Imagina só como é que fica a situação desses moradores assustados, porque esse cidadão aí pulando né, várias residências, causando todo o pânico. Alívio para esses moradores, né, Fernando? Obrigado, Albert. Nós mostramos aqui nesta semana, que no primeiro trimestre desse ano, a Delegacia de Atendimento à Mulher de Três Lagoas registrou mais de 300 ocorrências de violência doméstica. O número de agressões contra as mulheres pode ser ainda maior, já que muitas não registram é, o seu boletim de ocorrência. Sofrem em casa e não procuram a delegacia da mulher para registrar a ocorrência. Aqui em Três Lagoas, existe um centro que oferece apoio a essas mulheres vítimas de violência doméstica. O Centro de Referência Especializado de Atendimento à Mulher Vítima de Violência, o CRAM, é o local em que as mulheres vítimas de violência podem buscar ajuda, como explica a psicóloga do CRAM, Itacleia dos Santos Nascimento. Bem, aqui no CRAM nós oferecemos serviços de atendimento com psicólogo, com a assistente social, com o pedagogo, com o advogado e com os demais serviços que também é, inclui a educadora social, não serviço de, é, do administrativo, que é quem recebe a mulher quando chega aqui conosco. A psicóloga ressalta o tipo de apoio que essa mulher recebe. Aqui é um serviço de apoio, tanto para as necessidades emergentes dessa mulher, como para uma construção de autonomia, que esse trabalho ele é realizado junto ao psicólogo. Nem todas as mulheres vítimas de violência doméstica em Três Lagoas procuram o CRAM. Por mês, nós temos uma média de 40 mulheres que nós atendemos aqui no CRAN. Tem as mulheres fixas, que são aquelas que fazem acompanhamento semanal junto ao psicólogo. E tem as mulheres que nós te... fazemos busca ativa e as outras que também chegam com demanda espontânea. Ou seja, elas já conhecem o nosso serviço e elas chegam aqui pedindo é, esse apoio junto às suas situações de violência. De acordo com a psicóloga, nem todas as mulheres se dão conta de que são vítimas de violência doméstica. O que é interessante a gente falar é que muitas mulheres elas... É, sofrem violência, mas elas não se dão conta. E algumas delas, a não ser a grande maioria, chegam aqui com, para nós através de boletim de ocorrência, outras através de denúncias de amigos, é, da, da, de instituições como escola, é, hospitais. E então essas mulheres elas são contatadas, elas são informadas de, das violências que é possível elas estarem sofrendo e não se dão conta. A grande maioria delas não se dão conta da violência psicológica. Às vezes, elas acham que a violência, ela se resume apenas à questão física. Também tem as outras violências, que são a moral, a sexual, que muitas mulheres, elas vivem dentro de um relacionamento é, fixo, mas elas acreditam que determinadas é, imposições do homem acerca da sexualidade... É, elas não se dão conta que aquilo pode estar sendo uma violação. Então aqui elas conseguem compreender esses tipos de violência e muitas vezes elas se deparam e, e dizem realmente eu sofro essa violência, mas eu não me dava conta, eu não sabia que isso era violência. A psicóloga ressalta a importância da mulher buscar apoio. E Não basta só saber que você é violentada, que você sofre violência. Você precisa entender... O porquê que aquela violência se instalou e porquê que você, é, enquanto mulher, aceita essa situação. E quando eu falo aceita, não é um aceitar consciente, já é uma questão da transgeracionalidade, ou seja, isso é perpetuado através dos tempos, através das gerações familiares, que a mulher ela precisa estar é, sujeita ao seu marido, ao seu companheiro, fazer os gostos. E aí, como ela não se dar conta disso, como ela não tem muitas vezes instruções, ela acaba aceitando isso e sendo permissiva com que isso venha acontecer e, e prolongar e se perpetuar. E às vezes seus filhos, as suas filhas passam a vivenciar também situações de abuso. Pois é, e vocês fazem todo um caminhamento necessário, além do atendimento que é feito aqui, inclusive em Três Lagoas também, o município dispõe de uma casa acolhedora para essas mulheres. Exatamente. É, muitas mulheres elas não sabem que elas têm direito a vários serviços no, do Estado. É, não sabem aonde procurar. Então, quando chega aqui, é identificada a demanda dessa mulher e elas são encaminhadas para vários outros serviços. Por exemplo, a Defensoria Pública. Às vezes, essa mulher ela quer... É, divorciar ou se separar e não sabe como buscar é, esse auxílio. Então, fazemos encaminhamento para a Defensoria Pública. É, essa mulher ela tem medida protetiva e ela quer o apoio da polícia. Então, nós a encaminhamos para o Promuse para que essa equipe faça todo o, o apoio a ela, dê todo a, o apoio e faça essa vigilância e também a inscreva no projeto. O machão, você Ai. se acha o machão mesmo? É, violência doméstica, batendo na mulher. assim que é muito machão, sabe o que, que você faz? Entra na primeira academia que você achar né? E, e insulta os machão lá dentro. Eu quero ver se é um machão. A hora que você estiver na frente de um cara que é o dobro do seu tamanho, insulta ele para você ver o pedala que você vai ganhar no meio da orelha. É! Você se acha um machão com a sua esposa, sua namorada, às vezes até com a própria mãe? O que, que não é machão de verdade? Você é machão mesmo? Entra no. no tem um monte de, de, de, de esportes aí. É boxe, é, é, é kickboxing. Me ajuda aí, Ricardinho. É, tem Muay Thai, Jiu-Jitsu. Vai lá! Você é um machão! Vai lá pra você ver o tanto que você é machão! Você é uma franga! Olha, a Polícia Civil incinerou mais de 800 quilos dela, dela, dela, a Marihuana. O cigarrinho do satanás. É, mais de 800 quilos de maconha. É, do orégano do demônio aqui em Três Lagoas. Albert Silva conta pra gente. Pois é, Fernando, na manhã de ontem, a Polícia Civil aqui do estado no Mato Grosso do Sul, por intermédio da terceira delegacia de Polícia Civil aqui de Transagôs e também da Delegacia de Polícia do município de Água Clara, eh, realizou a incineração aí de cerca de 800 quilos de maconha. Toda essa incineração, ela foi realizada em uma empresa situada aqui, no nosso município, aqui em lagoas, contou com a participação de integrantes da Polícia Civil, da Polícia Científica e também da Polícia Rodoviária Federal, juntamente com a Vigilância Sanitária. Então foram cerca aí de 800 quilos do entorpecente incinerados, tudo isso aconteceu na manhã de ontem, envolvendo aí a Polícia Civil, a Polícia Científica, a Rodoviária e também a Vigilância Sanitária. Fernando. Obrigado, meu querido Albert Silva. É o seguinte: é o seguinte, aqui aconteceu, você fica sabendo, no nosso Pulseira de Prata, tudo que acontece na criminalidade a gente conta aqui. E é o seguinte: você que tá. É. A pulseira canta. E você aí, bonitão, que tá cometendo o ilícito, é. Cuidado, cuidado. A qualquer momento, a gente vai dar notícia. É, que você vai pro xilindró. Se vacilar, como é que é? Vai de vala, como assim? Ah, vai de vala? Você ah, tá, tá bruto, hein, Ricardinho? É, se vacilar, vai pro xilindró. E a gente vai dar notícia aqui que você tá guardadinho. Tá Ai. cantandinho, que nem passarinho. É, vamos contar aqui dando risada na sua cara. Então para de fazer é, o ilícito aí e vai trabalhar, né? Bonitão. Mari Verdã chega chegando, porque é o seguinte, daqui a pouquinho, daqui a pouquinho a gente abre o cofre. Daqui a pouquinho a gente, a gente entrega amanhã a cesta básica, aliás, as cestas Exato. que não são básicas. Podem nada, ser tudo, nada. Menos, menos básica, exatamente. supermercados, bom vizinho. Nosso parceiro nessa promoção, na promoção Meu Bom Vizinho, hoje nós não demos notícias de, de vizinho é, brigando com o vizinho. Eu acho que, tá eu dando acho que a nossa certo. campanha tá dando certo. Tá dando certo. Inclusive, não vai, não vale não. Vale relembrar, né? Você que tá aí brigado com o seu vizinho, com a sua vizinha, vai lá, bate palma e fala: olha, escuta aqui, bandeira branca, né? Tá tudo certo, tá tudo perdoado, mas agora vem aqui, vamos lá participar da promoção. Nosso, meu bom vizinho, nosso bom vizinho, você pode participar aí no 3509-7500. É isso aí, já pega o celular do vizinho, já ajuda o vizinho ali a se cadastrar, já salva na agenda do vizinho o nosso contato, já faz a inscrição, dois minutinhos. O que, que são dois minutinhos? Perto de concorrer a todos os presentes, todos os prêmios e ser notificado, inclusive, Mário, das nossas novas promoções. Com certeza, gente. Tem muitas promoções que estão acontecendo e outras que virão, viu? Eu tava escutando uns spoilers ontem hum, aqui hum. do Fernando, falando hum. de boleto. Eu até me animei, ele acha que eu esqueci, viu? Mas enfim, vocês Não me ajudem, sabendo. vocês me ajudem a cobrar ele. Então presta atenção em todas as nossas promoções que nós temos. Aqui Ó, já está o WhatsApp, vocês podem participar e fica de olho nas próximas que virão. É isso aí. E a promoção Sandapé, que é, continua. Continua, gente. Amanhã é sexta-feira. Amanhã é dia. Teremos mais um sorteio. Amanhã é dia. 500 reais. Estou olhando aqui no bolso. 500. Né? Você guardou dinheiro aí? Não, não tem. tem. Ah, é. Tô olhando que não tem. Ah, só é? para confirmar que eu é, não tenho. Eu também aqui. Tem... Gente, não sumiu. tem. Entendeu? Sumiu. É. Sumiu desde o quinto dia útil, já sumiu. É, o bolso aqui tá feio, hein? Coisa <risos> tá feia. É, aqui também não tem. No outro também não tem? Coisa não, tá não, feia. Não, não tem. Tá feia. Não dá, não tem. Mas você pode ter aí no seu bolso 500 reais. Amanhã é dia de sorteio. Na próxima terça-feira a gente faz a entrega, né? Nós fazemos a entrega aqui no TVC agora. Então participe. Compre nas empresas parceiras e pronto, você já vai estar participando. Passa lá na RWR Multimarcas. Ou se não, na Bazan Baterias. Casa de Carnes BCL... RKM Máquinas Elétrica 3 ASC Materiais de Construção New Era, lá no Shopping Lá no Shopping, Óticas Éticas também Prest Service Açougue Bom Bife Economy Energia Solar Loteamento OT Foco Serviço E Big Mart São muitas as empresas, a gente vai citando assim, as que a gente vai lembrando, vai lembrando assim, passando na cabeça, a gente vai te contando E você fica de ouvido colado na TV ou no rádio que a gente vai te contando todas as empresas parceiras. Ou então acessa o rcn67.com.br Só anda pé quem quer. Você pode também. Sempre que aparece o QR Code na tela, você pode ir lá, bater o QR Code. E acessar, tem outra maneira ainda, se cadastrando lá no nosso WhatsApp, você vai receber também as notificações a respeito da promoção Só Anda a Pé Quem Quer. Isso mesmo, só quem quer, gente, só quem quer. Porque tem R$ 500, reais, tem uma bike elétrica, R$ 500 reais toda sexta, a bike elétrica lá da Gão Barato, na última sexta-feira do mês. Então você só anda a pé se quiser. É isso aí, amanhã é sexta-feira, olha, amanhã o programa de amanhã tá recheado, hein? Amanhã nós teremos a entrega. Do Bom Vizinho. É verdade. Nós teremos o sorteio da promoção Sonda Pequim, que é R$ reais na sua mão. E vamos sortear mais uma cesta básica, mais, mais um par, um, né? Mais duas, duas cestas básicas é, da promoção Meu Bom Vizinho. Tudo isso e muito mais no programa de amanhã. Pois é, dá tempo da gente dar uma passadinha no Facebook? Será que temos condições? Meu diretor, dá tempo? Será que dá, será que não dá? Olha, deu Olha, tempo, bem. aqui. Tá, tá ligeiro, hein? É tá ligeiro. Rápido e rasteiro. Estamos aqui ó, no JP News MS, pode falar aí, Fernando. Vamos lá, Roseli Bernardes, tudo bem, Roseli? Tá tudo bem aí? A Cleide Silva tá com a gente também, bom dia, Mário e Fernando, a senha do cofre é, já mandou a senha ali. Leoniva Rosa dos Santos, ô menina, Tudo bem? Olha aí, a Thaís Bertoldo também tava com saudade, viu, Thaizinha? Um abraço para você e para toda a sua família. Muito bom dia para vocês aí. E mais, olha, ela encheu de comentário aqui, ó. Isso mesmo, gente. Gasto, Curte, comenta, energia, compartilha. Hein? São 100 compartilhamentos para a gente fazer de novo? Precisamos hoje de 100 compartilhamentos. Você que está aí no, é, no celular, já encaminha nos grupos da família e pede o pessoal compartilhar. Chegando aos 100 compartilhamentos a gente vai fazer um terceiro sorteio. Já fizemos é, o, o primeiro, primeiro sorteio de três pessoas. Próximo vai ser no final do programa, onde nós faremos o sorteio direto do WhatsApp. É esse que está aparecendo na sua tela, 3509 -7500. Se nós alcançarmos o terceiro sorteio, aí nós faremos hoje. E se a gente tiver problemas técnicos aqui com o cofre, a gente empurra esse sorteio a mais para amanhã. Exatamente, gente. Então participe a 200, 260 reais, viu? Então aqui no JP News, agora Cultura TVC. Olha aí, ó, o William Barbosa mandando bom dia pra gente. O Ivanilson, que eu já mandei um abraço pra você, hein, Ivanilson? Muito obrigada Alô, iva. por participar. já tentou abrir o cofre hoje, já hein, Já tentou, já fez a parte dele, comentou aqui, comentou lá também. E você pode ser sorteado de novo, viu? Porque aqui o sistema, ó, quanto mais você comenta, mais chance você tem ser sorteado. O Anderson Correia tá aqui também, o Ribamar Leite, olha, Ivanil Ivanilso, Ivanilso, eita, Ivanil estou sentindo que essa grana vai ser sua, hein? Esse tá gastando a ponta do dedo. Esse tá, olha, tá arriscando, 9865, 3457, isso é. aí, meu amigo, continua participando, comentando, compartilha aí também as nossas lives. Ó, já tentamos abrir uma vez, Fernando falou. Sem compartilhamentos... Mais uma agora no meio do programa. E depois, no final do programa, a gente tenta de novo. É isso aí. Daqui a pouquinho a gente volta e daqui a pouquinho a gente volta a falar é, da segurança pública. Quem meio uma onda de boatos e ameaças de ataques? Um jovem com máscara balaclava estava amedrontando as mães lá em Paranaíba. Daqui a pouquinho eu te conto. Não sai daí.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 Isso mesmo, pessoal. Só que na Verde Flora você encontra os melhores trechos. Esse é o ano do sucesso. Vem pra Verde Flora! Tu vai continuar gastando sola de sapato por aí? Sonda pé quem quer. Yeah, yeah. A promoção Só Anda a Pé Quem Quer, do Grupo RCN de Comunicação, em parceria com a Gambarato Bike Shop, vão sortear seis bicicletas elétricas, além de 10 mil reais em dinheiro vivo. Para participar é muito simples. Passe nas empresas participantes, preencha seu cupom virtual e pronto, já está concorrendo. Toda sexta-feira tem sorteio de 500 reais e na última sexta-feira do mês, o sorteio de uma bike elétrica. Atenção para as empresas parceiras. RWR Multimarcas, Casa de Carnes BCL, Elétrica 3. RKM Máquinas, Vazam Baterias, ASC Materiais de Construção, New Era, Óticas Éticas, Prest Service, Açougue Bombi, Econome Energia Solar, Loteamento AT, Foco Serviço, Big Mart, Já são 25 anos olhando nos seus olhos de lá pra cá, assim como você, a gente se atualizou, a gente inovou, sorriu e chorou. Muita coisa mudou. Nossa Três Lagoas cresceu, se desenvolveu. O menino que jogava bola, hoje, dá aula na escola. A menina que brincava de boneca, hoje é uma excelente médica. É, o tempo passa. Mas 25 anos não são o bastante. Quero estar presente no seu dia a dia, nem que seja por um instante. Quero continuar falando com a nossa gente, com o nosso estado e nossa comunidade. TVCHD, a TV de Três Lagoas. Há 25 anos com você. Você pode ajudar o Hospital da Amor de Campo Grande, comprando o MS Cap. Ração pro Topó, areia pro Gato, a ah, MS Cap da semana. Opa, aqui tem o MS Cap também, viu? E essa semana você concorre ao novo Fiat Fastback. Vou querer dois, esse Fiat Fastback vai ser meu. No supergiro 30 prêmios de mil reais. No primeiro e segundo sorteio, 10 mil em cada. No terceiro, uma moto Honda CG 160. E no quarto sorteio, o novo Fiat Fastback. MS Cap, ajude e concorra. Quem ama, cuida. Por isso, nós da Farmácia Sete Farma cuidamos de você. Precisa de algum medicamento e não pode sair de casa? Entre em contato com a Sete Farma no número 6735240730 ou no WhatsApp que está aparecendo na sua tela e faça seu pedido. Entregamos para toda a cidade de Três Lagoas. Peça já seu cartão 7 Farma e tem até 45 dias para pagar. Farmácia 7 Farma, sinônimo de economia e qualidade. Ei, você aí, tá decepcionado com o novo aumento da gasolina? Não aguenta mais ter gastos com transporte cada vez mais caros? Eu tenho uma novidade pra você. Nesse mês, a Gambarato está com uma promoção que vai trazer pra você ainda mais independência, segurança, conforto e tranquilidade. Com os melhores modelos do mercado, estamos com formas de pagamento facilitadas e com preço lá embaixo. E agora eu te pergunto, que tal não depender mais de gasolina? Vá de bike com a Gambarato. O que você tá esperando? Corre pra cá! Barato Bike Shop, em Campo Grande, Três Lagoas e Dourados. Agora tá na hora, deve ser agora. Tá na hora do Pulseira de Prata. Pulseira de Prata. Tem coisas que a gente não consegue entender. Tem coisas que não dá. A gente, a gente para, a gente pensa... A gente analisa e a gente não consegue chegar num consenso, né? Tem gente que, eu não sei o que, que tem na cabeça, não Ai. sei. Sinceridade, não sei. Ai. Eu não sei se, se a pessoa dessa é, tem cérebro, porque fazer uma caca dessa... Em meio a uma onda de boatos e ameaças de ataques, um jovem, um jovem... Lá em Paranaíba, ele foi pego com uma máscara balaclava. Sabe aquelas máscaras? Você não vai ver o, a, o seu Zé e a Dona Maria lá no mercado com uma máscara dessa. É, quem usa essa máscara é porque está se escondendo, né? Só aparece ali a burquinha do zóio. É, um jovem com a máscara balaclava, ele amedrontou mães na, na CEINF lá em Paranaíba. O Alex Santos ele traz os detalhes sobre esse caso. E um jovem de 18 anos foi levado para a Delegacia de Polícia Civil após denúncias de que estaria próximo a um CEINF, localizado na Avenida Rio de Janeiro, aqui em Paranaíba, usando uma máscara balaclava. Aos policiais, o jovem disse que usava máscara porque é músico e, nos Estados Unidos, é normal o uso do acessório. Conforme o boletim de ocorrência, a diretoria do CEINF teve a notícia do ocorrido por relato de mães de alunos de que um jovem, andando de bicicleta nas proximidades da creche, estava usando uma máscara balaclava, com a cabeça coberta com capuz. As guarnições policiais realizaram patrulhamento nas imediações da creche, bem como também nas imediações de uma escola municipal. O jovem é estudante da Escola Estadual Aracilda Cícero Correia da Costa, em período integral, das 7 às 16 horas, e foi localizado na Avenida Teófilo Mendes Malheiros, por volta das 4h20 da tarde de quarta-feira, parado em uma padaria, fazendo uso ainda da máscara balaclava. Aos policiais, o jovem disse que estava fazendo uso da máscara por estilo musical e disse também ser músico, e para ele é normal o uso da máscara nos Estados Unidos. Ele relatou ainda que faz uso de medicamento controlado antidepressivo, mas que não fez o uso na data. O jovem foi advertido e, posteriormente, liberado pela polícia. A máscara foi apreendida. A polícia militar ressalta que a medida foi realizada com intuito preventivo em resposta às ações de segurança pública que estão sendo adotadas em rede nacional em virtude de ataques e massacres e genocidas que vêm ocorrendo em escolas de todo o Brasil. Esse caso foi registrado como ameaça e também incitação ao crime. Equipes da Polícia Militar iniciaram nesta quinta-feira uma operação para reforçar a segurança em escolas públicas e particulares de Paranaíba. A ação tem caráter preventivo e não tem prazo de duração. Desde os ataques em escolas e centros de ensino, o 13º Batalhão de Polícia Militar tem dado atenção especial às ondas escolares aqui no município, além também de ministração de palestra à comunidade escolar, treinamentos e operações desde o começo da semana. Ó, oh, quando eu vejo de longe, de longe, pessoal fazendo segurança armada, pessoal com aquelas com aquela doze gigante, sabe o que, que eu faço? Eu corto volta. Porque vai que o celular toca de vez... e aí você vai atender e o pessoal pensa que você tá armado, né? Então, tem coisas que a gente evita. Você não vai, né, ali o pessoal armado, você dá uma de bonitão lá. O pessoal usa essas toucas aí. Nos Estados Unidos, amigo, você tá em Paranaíba, tem uma pequena diferença, né? De Nova York pra Paranaíba, né? Você tá em Paranaíba, você não tá em Paris. Né? Você tá em Paris, Naíba, amigo. Você tá no Brasil, você tá no MS. É, aí você vai usar uma máscara dessa. A polícia, logicamente, está de olho. E aí você corre um risco de tomar um, um pedala. Você corre o risco de ir preso. Né? Foi lá, tá guardadinho. Ô produção, coloca para gente aqui, é, balaclava isso aqui. Máscara balaclava. Imagina você, minha, minha amiga, dona de casa, você que tem filhos pequenos. Imagina que você está ali à noite... Voltando do mercado, você topa com um cidadão desse. Ou você foge ou você corre. É, é ou não é? Você vai dar o pinote, você vai correr. Você vai ficar, no mínimo você vai gritar. Não é normal. Você vê uma pessoa assim. né? Ninguém casa assim. Ninguém vai na igreja assim. Ninguém vai no banco assim. Mas não sou músico. É, não, é quem vai no banco assim vai pra buscar dinheiro sem usar o caixa eletrônico, né? É, mas, meu amigo, o juiz mandou um abraço, né? Que isso, né? Enfim, tem gente e tem gente, né? Mas, já fica aí a dica, né? Se você é músico, é, gasta num penteado aí, Ai. vai num barbeiro, deixa o cabelo bonitinho, Ai. né? Já que você é artista, mas é balaclava. Aí não dá. Vamos falar agora de promoções. Quem ama, cuida. E a farmácia 7 Farma tem promoções especiais para você. A 7 Farma cuida de você. Tá precisando de algum medicamento e não pode sair de casa? O pessoal vai até você. Anota aí os telefones que eu vou passar para você da 7 Farma, tá bom? 3524 0730 é um dos telefones. 3524 0730 você pode ligar. Eles vão levar o medicamento até você. A 7Farma entrega em toda a cidade de Três Lagoas. Você pode, inclusive, pedir o seu cartão 7Farma. E aí, com o cartão 7Farma, você vai ter 45 dias para pagar. Que beleza, hein? Endereços: Loja 1, Manuel Faria Duque, 1673. O WhatsApp da, da loja de lá é o 9. 9185 5418. E a loja 2 fica na Clodoaldo Garcia, 1372, no Santos Dumont. O WhatsApp é o 679 -9108 -7836. Eu digo com um sorriso no rosto: Sete Farma é sinônimo de qualidade, é sinônimo de economia. Olha, seguindo o noticiário, o patrulhamento das escolas em Três Lagoas ele segue reforçado. Hoje. A nossa equipe percorreu diversos pontos da cidade e o Albert Silva traz esse cenário aqui nessa quinta-feira. Esse é para você que está acompanhando aqui o nosso telejornal nessa manhã, né, de quinta-feira, véspera de feriado. Bom, a gente dando uma volta, né, aqui por Três Lagoas, já passando por algumas escolas e todas essas escolas, né, em que a gente passou por perto, sim, tinha uma viatura da polícia, tanto da polícia civil, quanto da polícia militar, em todas as escolas, tão, tanto é escolas aqui no centro da cidade, estão dando, né? Estão dando continuidade aí dessas ações de segurança, nas escolas da rede estadual de ensino, aqui do nosso estado do Mato Grosso do Sul, a polícia militar tá reforçando o policiamento nas unidades escolares, as aulas da rede estadual também, como na municipal, vão acontecer normalmente, portanto, Podem mandar aí os seus filhos aí às escolas. O trabalho regular de segurança pública, né? Tanto da polícia vai continuar com as missões, como rondas... Também será dada atenção especial a escolas particulares, também nos municípios aqui, entre as Lagoas Esse trabalho faz parte de ações de desenvolvimento do governo do estado, anunciados pelo governador Eduardo Hidl, né no dia 12 de abril, como reforço da ronda policial e ampliação do monitoramento também do botão do pânico nas escolas. Né? O foco aí da segurança da comunidade escolar é sobre as ameaças né, que a gente teve aí nos últimos dias, portanto, pelo menos no dia de hoje para cultuar esse dia aí, né, que é um dia muito importante, mas né, ao passarem em determinadas escolas aqui do centro, aqui em Três Lagoas, e também nos bairros, a gente já vê a presença constante da polícia. Obrigado, Albert. Olha, equipamentos aprendidos pela Polícia Federal de Três Lagoas vão ser utilizados por, por alunos do IF, é o Instituto Federal de Três Lagoas. Nós conversamos com o diretor do campus do IFMS, e daqui a pouquinho a gente entra com essa matéria. Daqui a pouquinho a gente vê com essa fala aí do IFMS. Daqui a pouquinho, porque é o seguinte, agora agora vou ali tomar uma água, vou ali ver com a Mari Verdão como é que estão os acessos, os compartilhamentos lá do nosso Facebook. A gente pediu 100. Será que a gente vai bater essa meta? Ou se a gente bater, a gente abre... Mais uma vez o nosso cofre, se a gente não bater a gente empurra isso aí para amanhã E a gente faz só o sorteio lá do 3509-7500, do nosso WhatsApp no final do programa Independente de qualquer coisa, já salva no seu smartphone, já manda a senha do cofre Porque daqui a pouquinho, no final do programa, a gente abre o nosso cofre Lojas Mariano, a loja da sua família. Tudo para o seu dia a dia. Artigos de utilidades, porcelanas, vidros, decorações, brinquedos, papelaria, ferramentas, setor para pets e até maquiagens e fantasias. Peça do conforto da sua casa. WhatsApp, 99268-6751, Avenida Antônio Trajano, 582. Lojas Mariano, a loja da sua família.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 Ou pelo Televendas 99288 6822. Você pode ajudar o Hospital da Loto de Campo Grande comprando MS Cap. Ração pro copó, faria pro gato. Ah, MS da semana.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 De volta com o nosso TVC agora, o programa da família Três Lagoense. Alô, vovô, alô, vovó, alô, papai, alô, mamãe, alô, titia. Obrigado pelo carinho, pela atenção. Muito obrigado pela sua audiência. A você que não é de Três Lagoas, e já está em Três Lagoas, veio para curtir o feriado em família. Nosso muito obrigado. A você cruzando as rodovias do estado de Mato Grosso do Sul. Está aí ouvindo pelo rádio, no 106.5 da Rádio Cultura. Nosso muito obrigado pelo seu carinho, tá bom? Seguimos o no noticiário e agora falamos de equipamentos apreendidos pela Polícia Federal de Três Lagoas. Eles vão ser utilizados por alunos do Instituto Federal de Três Lagoas. Bom, para a gente falar sobre esses produtos que foram doados para o Instituto Federal de Três Lagoas, eu vou conversar agora com o diretor do campus aqui da nossa cidade, Valterício Gonçalves, que vai dar mais detalhes para a gente. Professor, é, explica para a gente como que foi essa iniciativa, por que, que a Polícia Federal está repassando esses produtos para o Instituto. É, são equipamentos de, chamado caça-níqueis, que foram apreendidos pela Polícia Federal, e então em contato com o Instituto Federal, que aqui no campus de Três Lagoas trabalhamos com os estudos de eletrotécnica, computação, esse equipamento chamado caçanico é praticamente um computador. Então, aqui no campus, a gente né, poderemos utilizar esse material nas aulas de eletrônica, eletrotécnica, até mesmo em reposição de peças para computadores que estão é, em uso aqui na instituição. Então, o um material que a princípio não teria uma destinação é, outra para a Polícia Federal, agora será utilizado para as aulas didáticas aqui do Instituto. Quantos são ao total? São 61 caça-níqueis, né? ele contém placa de computador, monitor, eh, botões, eh, cabos HDMI, então esse material todo que vai ser utilizado nas aulas e em outros, outras áreas aqui do campus. É a primeira vez que vocês recebem esse tipo de doação ou não? Recebemos recentemente uma doação de um drone, também apreendido pela Polícia Federal, então inclusive a gente agradece essa parceria, do juiz né, que autorizou, do Ministério Público, ou seja, todas essas instituições que é, fizeram esse, esse movimento de doação aqui para o Instituto e que vai, no final das contas, ali na ponta, chegar até o estudante que está estudando eletrotécnica, computação aqui com a gente. Hoje tem quantos alunos do Instituto Federal? Estamos com próximo de 1.100 estudantes do nível médio e superior aqui com a gente. E quais são os cursos oferecidos? Técnico em eletrotécnica, técnico em informática, engenharia de controle e automação, engenharia de computação, tecnólogo em análise e desenvolvimento de sistemas e tecnólogo em automação industrial, além do proege em administração. Obrigada, diretor. Obrigado a vocês. Está aí o diretor do campus de Três Lagoas falando então sobre a doação desses produtos, né? esses materiais aqui que na verdade são considerados ilícitos, né? é ilegal esse tipo de jogo, mas que agora vai ter uma destinação correta, será bem utilizado e bem aproveitado pelos alunos do campus do IFMS aqui de Três Lagoas. Eu volto aos estúdios. Obrigado, Ana Cristina Santos com as informações. Vamos dar uma passadinha lá no nosso portal, o rcn67.com.br rcn67.com.br, é o seguinte, pode ser que aconteça, tem gente que não gosta de Facebook, né? hoje em dia é o Insta, é todo mundo no Insta, no TikTok, né? Então você não precisa, depende se de você está fora de Três Lagoas, você não consegue assistir pelo canal 13.1 da sua TV e você quer ficar informado. É só você entrar no rcn67.com.br, porque já de cara você já tem o nosso ao vivo. Você clica, dá o play lá, pronto, você vai acompanhar nosso conteúdo ao vivo. Aqui, ó, estamos aqui, estamos ao vivo, é no rcn67.com.br. Você pode acompanhar o, o RCN Notícias pela manhã com Ana Cristina Santos, você pode acompanhar os demais produtos aqui do Grupo RCN. Desce um pouquinho para a gente, produção, vamos dar uma navegada pelo RCN67. Isso, olha, Notícias aqui é, do Estado, você acompanha no RCN67. Vai descendo, vai descendo... Isso, vai descendo. É isso aqui, esse é o nosso RCN 67. Aí volta lá para cima, produção, porque a gente vai entrar nas notícias de Três Lagoas. Clicando aqui, em Três Lagoas, pode clicar. Isso, olha aqui, ó. Descendo aqui, se você clicar aqui no Play, pronto. Aqui você já assiste o TVC Agora os demais programas aqui do Grupo RCN. Vai descendo, vai descendo, vai descendo. Isso aqui, ó. Pode parar aqui. Matrículas estão abertas para cursos de música Iniciação pelo Programa musical. Pode clicar para a gente, produção? Vamos entender melhor essa notícia aqui. É que sai quentinha do nosso portal de notícias. É, essas vagas são para cursos de iniciação musical e são válidas aqui para Três Lagoas. O projeto Sustenidos, em parceria com a Diretoria de Cultura e Secretaria Municipal de Educação e Cultura SEMEC, da Prefeitura de Três Lagoas informa que estão abertas as matrículas para os cursos de música e transformação pelo programa Musicou. Quer saber mais? Acesse lá o rcn67.com.br. Lá a gente coloca todo o nosso conteúdo no nosso portal de notícias, o rcn67.com.br. Às vezes você ligou a TV, está acabando de passar alguma notícia e você se interessou por esse assunto, entra lá. Está lá no rcn67.com.br. Ao longo de todo o dia, todas as nossas redações espalhadas por todo o estado passam notícias extremamente relevantes para você, direto do nosso portal RCN67. Olha, de janeiro até agora, mais de 40 acidentes de trânsito foram registrados na BR 262, no trecho entre Três Lagoas e Campo Grande, como nós estamos. É, é, em mais uma véspera de feriado, aliás, muitos feriados, ainda vem aí o 1 de maio, feriado, amanhã feriado de Tiradentes, tivemos feriado na semana passada, a gente volta a falar sobre esse assunto, uma matéria extremamente, extremamente relevante que a gente reapresenta para você aqui no TVC Agora. Dos 40 acidentes nesse trecho da rodovia que liga a capital nacional da celulose, a capital de Mato Grosso do Sul, 10 pessoas sofreram ferimentos graves e duas morreram. Somente no ano passado, nesse trecho da BR 262, entre Três Lagoas a Campo Grande, foram registrados 107 acidentes, resultando em 16 mortes e 71 pessoas feridas. Entre Três Lagoas a Ribas do Rio Pardo, trecho de jurisdição da PRF em Três Lagoas, a maioria dos acidentes está relacionada a colisões, como destaca o inspetor Torres. A principal causa de acidente está relacionada com as colisões. Onde nós temos é, levantado que o maior índice é, de pessoas mortas, feridos graves, estão relacionados a isso. Então, a questão da causa, né, cerca de 70% dos acidentes, nós vamos ver que o fator humano, o condutor, ele é a peça principal para que esses acidentes venham a ocorrer. Então, ultrapassagens indevidas, excesso de velocidades, é, falta de distância é, entre os veículos, são os acidentes que mais têm é, gerado danos né, a, aos usuários aqui do trecho da 262, que vai de Três Lagoas até Ribos do Rio Pardo que é a jurisdição aqui da Delegacia de Três Lagoas. Para o inspetor-chefe da Delegacia da Polícia Rodoviária Federal em Três Lagoas, se a BR-262 fosse duplicada, o número de acidentes poderia ser evitado, já que muitos, conforme ele, ocorrem devidas colisões. Olha, provavelmente, é, com certeza, né, essas colisões elas poderiam... É, o número ser reduzido abaixo da metade se houvesse... É, pista dupla né? É claro que alguns Acidentes nós vamos ver Tipo no feriado que nós tivemos O condutor saindo de pista é, Onde era uma reta Não havia obstáculo Então nós vamos ver ali que a velocidade né? Também ela é um fator agravante Que precisa ser levado em conta Pista dupla Evita-se colisões Mas por outro lado é necessário Que uma educação Uma atenção melhor para os condutores Porque irão desenvolver uma velocidade né, é, maior e qualquer acidente, vamos ver que a gravidade também, elas aumentarão para o condutor e os ocupantes ali do veículo. O número de veículos de cargas transitando pela BR-262 é intenso e a preocupação aumenta com a construção da nova fábrica de celulose em Ribas do Rio Pardo, que vai demandar mais caminhões carregados de celulose transitando pela rodovia. A estimativa é que a fábrica da Suzano produza de 4 a 5 milhões de toneladas por ano que serão escoadas por caminhões pela rodovia a partir de Ribas do Rio Pardo. A preocupação é que o aumento do fluxo ele é muito grande, né? e como são veículos de grandes dimensões, cerca de 30 metros, então, alguns trechos da rodovia que precisa ser melhorado o acostamento, alguns que não existem, então, é, são várias é, variantes né, que precisam serem tomadas aí para garantir aí da segurança viária das pessoas que estão dirigindo. E estamos trabalhando com fiscalizações, com campanhas de educação para o trânsito, principalmente voltada para os usuários desses veículos né, de grandes dimensões, aí, para que venham amenizar os riscos no deslocamento dos usuários pela rodovia. Entre as imprudências cometidas pelos motoristas de carretas que transitam pela BR-262 está dirigir sem respeitar o limite de distância entre os veículos. É interessante que os condutores quando observarem esse tipo de, de regularidade que passa nas OPES, avisam porque eles têm que manter uma distância, né? tem um termo de ajuste é, com DENIT para que essas distâncias sejam expedidas. Então, eles têm que guardar uma distância de 500 metros um do outro. Eles não podem pararem ali na área lideira, nas margens da rodovia, tem que ter locais próprios. Então, quando esses veículos eles estão muito próximos, nós vamos ver que há uma dificuldade na ultrapassagem e isso pode causar acidente. né? Um veículo de 30 metros, a junta dois já são 60 metros, mais de meia quadra para que você venha fazer. e Dependendo do local onde eles estão transitando, né, a rodovia nossa, há uma mudança drástica de cenário. Há locais com a pista boa, locais com a pista sem acostamento, regulares, locais com terceira faixa, outros não. Então, o condutor ele precisa estar atento a todas essas mudanças é, constantes que há dentro do trecho, né, que exige que uma maior atenção. Ali na, na condição do veículo. Apesar da quantidade de acidentes registrados na BR-262 ao longo do ano, neste feriado de Páscoa o número de acidentes apresentou redução se comparado ao mesmo período de 2022. Os nossos trechos aqui que são duas rodovias, a BR-262, é, nós conseguimos aí mobiliar bastante o trecho para evitar acidente. Não houve acidente, mas infelizmente na BR-2158, né? ocorreram ali dois acidentes com feridos, e analisando novamente o, o, a causa desses acidentes, estão relacionados ali com a, a falta de atenção, com a imprudência dos condutores a realizar algumas manobras que causaram aí alguns acidentes que tiveram ali lesões leves nos seus uhum. condutores e também nos ocupantes do veículo. É isso aí. Agora, minha querida Mari, tá na hora da gente abrir o cofre. Já, já a gente vai abrir o cofre. Mas antes, porém, quero lembrar você que hoje é o último dia para você participar da promoção Meu Bom Vizinho, porque amanhã já tem sorteio. Amanhã já tem sorteio, gente. Gente, e olha só, você, seu vizinho, pode levar aí uma cesta básica para casa. E olha, nada básica, o supermercado dos Bom Vizinho arrasou. Arrasou nessa cesta básica, Tem arroz, feijão, açúcar, óleo, sabão e pó, sabonete, papel higiênico, bolacha, acho que tem fubá também, trigo... Gente, tem muita coisa. Então, olha, se você que tá aí, tá assistindo a gente, tá ouvindo, quer participar, é muito fácil. 3509-7500 é o nosso WhatsApp, você faz o seu cadastro lá e já pede para participar dessa promoção. Você falou de fubá, me deu vontade de comer é, é, é, de fubá? É, polenta. Ai, polenta, hum. adoro polenta. Uma polentinha com adoro. carne moída. Já comeu polenta doce? Não. Maravilhoso. Polenta doce? Polenta doce. Polenta doce. Aí você faz, joga leitinho em cima, ó. Maravilhoso. Você tá falando sério? Sério. Sérião. Sérião. Culinária lá, com o Fernando faz, não, uma, não, eu vou, eu eu vou fazer... Eu sou quase um jacã. Eu vou fazer, eu vou fazer. Faz lá, depois você você falou sempre, que é doce, conta. minha filha, já tô é, aqui. Não. Adoro um doce, você gente. Você vai gostar, você vai gostar. Vamos então, saber. amanhã nós teremos o sorteio. Então você tem menos de 24 horas para participar do sorteio. Porque amanhã a gente já vai fazer esse sorteio e vamos sortear mais uma pessoa que vai fazer a felicidade do vizinho e vai, logicamente... É ter essa cesta base. Aliás, tinha que ver com o pessoal do Bom Vizinho, vocês não emprestavam um carrinho pra gente, né? Né? Porque o tanto que é pesado, é É pesado, trem. gente. É, é muito então, pesado. Podia ver, entregar, né? É. Ricardo, que eu diga, viu? Que foi entregar é, comigo. o menino, Nossa coitado. Nossa Senhora. É. Disse que não vai entregar a próxima. Não vai Ai, entregar. Ai, meu Deus. Ah, vamos ver se não vai, vai entregar. Vai entregar. Vai. Vai entregar. E olha só, gente. Se você aí tá assistindo, não tá precisando de uma cesta, ajude quem precisa. Tem muita gente precisando aí de um alimento em casa e eu tenho certeza absoluta, Fernando, que essa sexta será bem-vinda. Então, vai ó, fazer diferença. vai fazer muita diferença, participe. Sabe quanto que você vai gastar pra você participar dessa promoção? Sabe quanto? Zero. Zero reais. Você vai gastar dois minutinhos aí do seu tempo só fazendo o cadastro. É isso aí. Ô, meu diretor, tá na hora! Tá na hora do quê? Tem abraços? Vamos mandar abraços? Tem um abraços aqui pra mandar antes do cofre. Ah, é. Então tá bom. Tenho que mandar muitos abraços aqui. Só um minuto, deixa então eu tá desbloquear a o a nosso espera. celular. Tô esperando. Olha aqui, ó, a Carlinha. Hum. Ó, a Carlinha já tá aqui ligadinha. Carlinha quem ganhou a cesta da, da, da semana passada. Carla, amanhã nós vamos mostrar a matéria. Na verdade, a gente vai mostrar, né, a entrega da cesta aí na sua casa, você e Janete, viu? Um beijo pra vocês. E olha... Mandou mensagem, mandou bom dia. Mandou aqui os salgados que ela tá hum. fazendo, gente. Vou mandar pra nossa produção. Pera aí, dá tempo, Vamos meu ver se diretor? Dá tempo pra gente mostrar ainda? Dá tempo? Ela a faz salgado pra vender. Se der tempo, ah, a gente é? mostra. Qual, qual aqui, é o telefone olha. dela? Karlin, eu, eu acho que o que tem aqui é o particular. Vou, vou ver se ela ah, não autoriza. É problema. Não. Pra vender, minha filha. E... Será? Vou mandar no particular. Carlinha, pode falar seu telefone particular? Eu garanto, vamos lá. Olha, 679... Ó, tá digitando. 8477. Tá pode, ela deixou. <risos> tá assistindo, tá assistindo. Tá assistindo a gente. 679 Gente, ela que faz salgados maravilhosos. Fez um banquete pra mim, pro Ricardo, lá na casa dela. E olha, ela deixou... No... 679 é o telefone da Carla. Isso, Só não mandou salgado pra mim, né? Roda Deixa só. você, dona Carla. <risos> Aqui um beijo pra amador... Pra Amador, a Gisela e a Dona Joana Dark, que tá sempre acompanhando a gente. Essa foto aqui é de TBT, viu? Que legal, Nós pedimos que legal. uma fotinha de TBT. E olha, a Dona Joana, ela perguntou na onde que eu comprei essa calça. Essa calça eu ganhei da minha mãe de presente de aniversário ano passado. É Mas muito ela, obrigada pelo carinho. A mãe dela queria que ela fosse médica, né? é, Não deu muito certo. Aí deu a roupa branca, né? Não deu muito certo. Um beijo. Pra vocês, Gil, muito obrigada né? pelo carinho. Minha mãe também falava: estuda, entende? Estúdio. Estúdio deu que, deu, deu que né? É, deu que exato. Deu. Fazer o que, né? Olha aí, Fernando. <risos> olha aqui! Rai. Gente do céu, é uma mais bonita que a outra, hein? Nossa, hum, e hum, recheado, olha que tá? essa. Hum. Gente, recheado, tá? Não é aquele salgado que só tem massa, não. é tem muito recheio, maravilhoso sabor. Ricardo que tá aqui não Me Deixa mentir. é ou não é, Ricardo? Queria mais. Queria mais, ó, tá falando que queria mais. Uma delícia. Então pode encomendar o seu aí, ó, pelo 679 Fala, Carla, tava vendo a Mari e o Fernando falar aqui do seu número? Você tem aí salgado? Quanto que é? Tira todas as dúvidas lá com ela, tá bom? É isso aí. Beijo, Carlinha. É isso aí. Obrigada. E agora a gente abre o cofre, o que a gente faz? Vamos. Vamos. Ou vamos, vamos pro intervalo? Não. Ou vamos abrir o cofre? Vamos abrir o cofre. Ah, meu diretor, vamos, a gente já pode abrir o cofre? Podemos. Está na hora de abrir o cofre. Oferecimento Lojas Mariano, a loja da sua família. Agora. Junto com Lojas Mariano, a loja da sua família, agora a gente vai fazer a diferença na sua vida. Nós prometemos ontem, Mari, e hoje nós cumprimos. Abrir é mais é uma vez. Quando a gente fala mais uma vez, é que é o seguinte, o cofre só abre três vezes. Então nós já abrimos três vezes hoje. E agora vamos tentar abrir mais três vezes, né? Então, ou seja, são três tentativas, aí o cofre trava. Aí mais três tentativas. Eu não sei, eu não faço ideia qual que é a senha, né? Então hum. agora, agora a gente vai tentar novamente abrir o cofre. E a gente agradece, Mari, ao pessoal da Lojas Mariano pela Verdade. parceria. Você também pode abrir o cofre. Se hoje o cofre não abrir, amanhã o Luiz vem aqui pessoalmente, presencialmente... E traz apenas as participações de pessoas que foram lá na Lojas Mariano. Exatamente, traz a urna né, que está lá para todo mundo comprar nas Lojas Mariano, preencher lá o cupomzinho que pega com o vendedor, o atendente... E aí, colocar, preencher tudo certinho, nome, telefone e quatro dígitos, gente. Amanhã ele estará aqui, então amanhã todas as participações do cofre será pela urna lá da, das lojas Mariano. Então aproveita, passa lá agora à tarde, faz as suas compras, entendeu? Pede pro sobrinho, pra tia, pra sua sogra, pra sua irmã passar lá e fazer uma compra que ó, aumenta a chance de vocês ganharem e vocês dividem o prêmio. Tá é vendo? isso aí, é isso aí. Falou bonito. <risos> lá na Lojas Mariana você encontra tudo para sua família, até porque a Lojas Mariana é a loja da sua família. Passa Encontre. lá hoje, você ainda tem toda essa tarde para passar por lá, preencher o cupomzinho. e amanhã você pode abrir o cofre. Logicamente, isso. se o cofre abrir hoje, 260 conto na mão. Já é seu. Se não abrir, amanhã a gente volta à brincadeira com R$ reais. Agora a gente vai abrir o cofre. Meu querido Ivo, já deixa, já deixa no jeito o batidão pra gente finalizar o programa diferente hoje, porque hoje é quinta-feira, amanhã, amanhã é, é sexta-feira, é feriado, é, tá sextou. todo mundo feliz. Hoje já sextou, já pré-sextou, né? então daqui a pouquinho oh. a gente entra no clima do ai. feriadão. Tá bom? Daqui a pouquinho a gente entra no clima, porque agora a Mari vai gastar esses 200 reais que gastou na manicure aí gente, pra fazer as unhas, né? para abrir o cofre. Mais um pouquinho? Ó, é, é oh, quanto ah, é? tempo mais ou menos, diretor? Sim, mandar, mandar. Vocês têm então três minutos... Três minutinhos. Três minutos para comentarem lá, mandar pelo WhatsApp agora? Isso. Pelo WhatsApp, gente, 3509-7500. Dá tempo de fazer o cadastro e mandar a senha. Vai lá. E dá tempo de tomar um café, já volta aí, uh -huh. peraí. aí.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 Você pode ajudar o Hospital da Morte de Campo Grande comprando MS Cap. Ração pro copó, pro gato. Ah, MS Cap da semana. Opa! Aqui tem MS Cap também, viu? E essa semana você concorre ao novo Fiat Fastback. Vou querer dois. Esse Fiat Fastback vai ser meu. No Super Giro, 30 prêmios de mil reais. No primeiro e segundo sorteio, os 10 mil em cada. No terceiro, uma moto Honda CG 160. E no quarto sorteio, o um novo Fiat Fastback. MS Cap ajude e concorra.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 Barato Bike Shop em Campo Grande, Três Lagoas e Dourados. Agora tá, na hora, deve ser agora. tá na hora de abrir o cofre. Oferecimento Lojas Mariano, a loja da sua família. Deve ser agora, agora meu amigo, agora a gente abre esse trem. Tempo a gente deu, né? É. Porque... Quem participou, participou. Então ah. a mãe. Não. É. Né? Que isso? Mais de uma chance, é. gente. No começo do programa a gente tentou. Dobramos as chances hoje. Agora de novo. Quero só ver. Vamos lá. Então agora a gente abre esse cofre aí. A gente entrega na sua mão R$ 260. Reais. Faz a diferença ou não faz? Ai. Gente, pensa aí, ó. mentaliza, fé, entendeu? Joga pra gente que joga pro universo. R$ reais amanhã. Você pode vir aqui retirar. Feriado de Tiradentes, sexta-feira. Que beleza, hein? Entendeu? 21 de abril. Quem tem dinheiro dia 21 de abril? Ih. Fala pra mim. O meu dia 6 já era. Não, o meu passou assim, ó. Igual o carro Ai. de Fórmula 1. Antigamente a gente falava que esquentava o bolso. Hoje nem esquenta o bolso. que é só na conta, cai na conta e já... O banco é. já... Já leva. Já né? leva. Exatamente. É isso aí. meu diretor já sapeca o primeiro nome, a primeira senha... É, pessoas que passaram, a nossa audiência que passou, seja a audiência da, da Rádio Cultura, como da TVCHD, das redes sociais, Sim, mandaram um zap zap para o 3509-7500 e agora a gente abre com o primeiro nome, é? Cintia Leme. Cintia, Cintia Leme. minha a Cintia tá sempre aqui Cintia com a gente. Leme. Cintia Leme, Beijo para você. 9343. 9343. Será? É, já fugiu do 1, que tá todo mundo no 1, parece Será que não é, é o 1, 1 mesmo, né? Será que é o início de um celular? É, no, é 9, pode 3, ser. 9343. Pode Podemos. Ser. Bora lá. 93 9 9343 93 3 4 3. Sim, tia aí. Atenção. Não! Eu até achei que fosse, a pessoa no início do celular dela e tal, não foi, não Eu foi. Quero ver o próximo. Próximo número, próximo Boa número. Próxima. Larissa Pinto Cardoso. Eita, Larissa Cardoso. Larissa Cardoso, então vamos lá para... 28,90. 28,90. 28,90. 28, Atenção, 2890. Vamos lá. 28... 2, 8, 9. Zero. Larissa? Não! Não foi dessa vez. A Ô, última gente. chance. Ô, gente, ajuda. R$ 260. Reais. Ajuda. E aí você fala, Ai, agora é o meu, agora é o meu, agora é o meu, agora é o meu. Rufem os tambores. Atenção para o último número de hoje. Oh, fecha Atenção, fecha o olho que a gente vai falar o próximo nome, quem sabe não é você. Fecha Eu o olho. Vou falar um aí. negócio. E vou falar um negócio. Agora tem que sair. 260 reais. Porque se até 30 reais não sair, Mara, a gente vai começar a abrir a boca. Vamos começar a abrir o bico. Ai, ai. Não, é. é não, vamos, vamos fazer o seguinte: vamos ter que conversar sério com o nosso diretor aqui, ele liberar ah, pelo menos uma senha. Ah, ah. Pelo menos um dígito. Pelo menos um dígito, né? Um dígito dos quatro. Né? Não. É, se no, Semana não. Semana que vem. Não, tem que abrir hoje. Tem que abrir hoje. Senão por favor. o negócio vai ficar feio. Vamos lá. Próxima Rosana pessoa. Rosana. Rosana. Rosana Cecília. Rosana Cecília. Vamos lá, Rosana. Senha da Rosana. 15h30. 15, Olha aí. Podemos? É o último de hoje, hein? Vamos lá. 15:30. 1. 5, 3, 0. Atenção! Vai. Não. Deu ruim. Não foi hoje. É. Não foi hoje. Achei que era hoje que a gente hoje. ia entregar 260 reais. Pois é, eu tava crente também que ia conseguir hoje. A pessoa ia pegar 260 reais e ia gastar lá na loja Mariano. Porque continua a nossa promoção. E amanhã, 280? 280? 280. 280 amanhã. Eu sempre pergunto, que vai, né, que ele fala, é, não, vou é voltar não. pra cem. Amanhã, amanhã a gente abre esse cofre aí. Amanhã, junto com Lojas Mariano reais. e o Luiz aqui junto com a gente no estúdio, a gente abre esse cofre aí com 280 reais. e reais. E se amanhã não sair, na segunda-feira a gente já solta... Não. Já solta uma senha aqui. Se amanhã não sair, no final de semana a gente faz um churrasco com o nosso é. diretor. Entendeu? A gente trata ele direitinho, é. com carinho, é. né? Isso aí. E aí, quem sabe é. na segunda-feira... A gente se ele, não é? Né? Um chocolatinho. É, não, mas é. o nosso diretor ele não tá no doce, não, né? Não, não Ele não. é fitness. Eu vou dar um whey pra ele. Whey. não. É? não whey. whey é caro. Whey pertain. É. Vai dar um whey pra ele. A gente, então, faz o seguinte, ó. Pega aí sua senha que você acha que é, manda pra gente no cadastro. Põe aqui, diretor, por favor, nosso WhatsApp. 3509, tô aqui de olho no relógio, antes que ele briga com a gente. 3509-7500, é, ele briga, gente, ele briga com a gente. Time. É o nosso WhatsApp, você salva, faz o cadastro, manda aí, porque amanhã 280 reais. Se a gente não abrir, na final de semana a gente conversa com um jeitinho, e aí, quem sabe, semana que vem o diretor libera, né? Um númerozinho. É só um. O que, que é um número? É, o que, que é um? Um, um númerozinho. Só um um dos quatro. Pode ser o primeiro, pode ser o último. Tanto faz. É ele que decide. Mas Exato. amanhã eu acho que vai sair. Tem que sair amanhã. Tem. Se não sair amanhã, aí na semana que vem a gente conversa. pessoal da Lojas Mariana é pé quente. Eu tenho é certeza que eles virão aqui e vai sair. E vai dar certo. Gente, por hoje é só. Nosso muito obrigado. A gente vai terminar hoje. Né? Porque é o seguinte, tem uma coisa que a gente gosta aqui É de passar vergonha A gente passa no débito, a gente passa no crédito Boleto, no boleto Entendeu? No Pix, né Então a Mari vai fazer a dancinha E a gente vai terminar vai. o nosso programa Aumenta o som DJ Com vocês MC Fernando Eu sou o Fernando, a Mari do meu lado Hoje é quinta-feira E amanhã é feriado Tchau, Tchau. obrigado <risos> Apoio!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 Agora